Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo essa vez galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo sobre filmes Bom rapaziada, faz tempo que eu não trago vídeo sobre filmes aqui Sobre teorias aqui no canal, porque eu, como eu já falei Às vezes quando eu trago muito conteúdo repetido, acaba enjoando aí pra galera Como eu trago vários conteúdos, às vezes eu trago o mesmo conteúdo assim Tipo, dele, gola, dele, gola Delibog, jogo, jogo, jogo, jogo E acaba enjoando aí, rapaziada Mas hoje eu, eu vou estar tá falando aí, como vocês viram aí no título Sobre a teoria da Marvel Vocês sabiam que a, a, até a Marvel tem uma teoria aí? Sim, rapaziada, a Marvel tem as suas próprias teorias Como é, vários filmes da Marvel Como eles lançam vários filmes aleatórios Pá, tipo, ah, Vingadores de Ultimato Primeiro Guerra Infinita de Depois Vingadores de Ultimato Depois lança Viúva Negra Depois lança Homem-Aranha Fica tudo embaraçado Até a gente que... Eu filme várias vezes, às vezes acaba perdido Para você pra entender a história inteira da, da Marvel Como se passa, como se trata a história inteira Você precisa assistir aí todos os filmes em sequência aí que eu vou falar pra vocês Rapaziada, já deixa o like aí que esses esse vídeos aí Dá um pouquinho de trabalho aí pra editar e pra minimizar aí a sequência da, da, das coisas aí dos filmes Então deixa o like aí, se inscreve no canal aí e bora pra teoria Bom rapaziada, o primeiro. O primeiro filme é o primeiro Vingador da Marvel que é o Capitão América, o primeiro. Primeiro Capitão América, onde ele se evolui lá a hora que ele pega todos, tipo, ele vai lá na máquina lá, E toma um monte de substância lá pra ficar musculoso e forte ao mesmo tempo Então o primeiro, o primeiro filme aí é o Capitão América O segundo filme que eu pensei que era o primeiro era o primeiro da trilogia da Marvel Eu falei pra minha mãe que esse filme se passava como se fosse o primeiro filme da Marvel E não, rapaziada, esse filme que ficou em segundo lugar aí Capitão Marvel, eu achei que era o primeiro, mas não era porque... Não tem a sequência ali né Como o Capitão América foi o primeiro Vingador então já se passa ali, o segundo Vingador é a Capitão marvel O segundo filme é Homem de Ferro o Primeiro Homem de Ferro aí Acho que foi o terceiro Vingador aí que não, Se eu não me engano, posso estar tá falando besteira Mas o Homem de Ferro aí foi muito bom aí Pelas beleterias da Marvel E até funcionou bem pra carreira aí Do Robert Downey Jr. aí também Foi muito massa esse Capitão marvel e o quarto filme, rapaziada Eu não gostei muito quando eu era criança Quando eu assisti a primeira vez Eu acho que eu só assisti uma vez Que é o Incrível Hulk aí O quarto filme da lista aí É Incrível eu não vou entender mais ou menos como funciona esse, esse filme do Krivel Hulk Porque eu não lembro muito, então eu vou assistir aí Eu vou tentar ver todas as... Todos os filmes aí pra ver como é que funciona realmente a história. Aí eu falo pra vocês. E rapaziada, já pega aí também um, um caderno, uma caneta aí pra vocês estarem anotando aí também. E o quinto filme, eu já, eu já tô achando que eu vou me confundir tudo, que é tanto filme eu vou me confundir. Mas o quinto filme aí é o Homem de Ferro, o Homem de Ferro 2, aí, mano. Eu não, eu não lembro se eu tinha. Eu vi esse homem de ferro, não, não vou lembrar agora, mas eu acho que eu ia ver. Então, o Homem de Ferro aí tá em quinto lugar da nossa lista aí do, da, teori, da nossa teoria da Marvel aí. E o sexto filme. Minha rapaziada é o Thor primeiro. Thor aí quanto eles brigaram a primeira primeira briga lá entre o Thor lá e o irmão do Thor lá. Que até agora tá saiu também a série do, do irmão do, do Thor lá do Loki. Então, muito boa essa série. Eu não assisti, mas eu assisti um pedaço aí pra ver como é que é. Fase quarto da Marvel e tá muito boa. Tá vendo várias séries aí do CM? Aí, então tá muito bom essa, essa quarta essa quarta fase. Então, aí o último que saiu aí da quarta fase da Marvel foi é, o foi Negra aí. Eu não assisti. Que eu acabei dormindo no meio do, do filme E o sétimo filme, rapaziada, é Os Vingadores Os primeiros Vingadores lá quando eles, lá, eles vão batalhar lá em Nova York Lá contra o Loki lá E acho que acaba até ganhando no final, né que o, o Hulk pega e joga o, o Loki Pra lá, pro lado, pro outro ali Pra tentar é meio que desmaiar o Loki Ele, Como vocês sabem, o Loki é um deus Também como o Thor Então eles são os dois deuses ali Estão muito fortes, ou seja, não vai acontecer nada Basicamente fizer isso daqui com eles Basicamente eles vão desmaiar, né caso então, ele não morre. Também é, tem uma uma teoria muito muito louca aí, não é uma teoria, mas é que o Loki acaba fugindo com a joia do tempo. Não sabemos para onde ele foi, mas a gente, se a gente captar todos os filmes aí, todos certinho aí, a gente vai saber basicamente o que aconteceu aí com o Loki. E rapaziada, é como lançou agora a viúva negra, eu não vou colocar a viúva negra agora, mas como tipo, eu não sei como onde se vazia a viúva negra ali nas, nas, nessa teoria, eu vou deixar a viúva negra aí no, no meio do capítulo ali do, do, da Marvel, vamos suponho supor que ele fica em, em terceiro lugar, vamos supor E o sétimo filme, rapaziada, foi O Homem de Ferro 3 Sim, o último o Homem de Ferro Mano, esse daí eu posso dizer que foi muito bom esse filme Porque eu vi, então aí, esse filme aí é excelente e, Na verdade, todos os filmes da Marvel aí são bons, né Então não tenho o que falar, é ruim Só o Hulk mesmo que eu não lembro, realmente eu não lembro do filme Então não sei se posso falar se é ruim ou se é bom aí o filme E o, no... o nono filme é o Thor, o mundo sombrio, mano Já... Já me confundia aí nos números no aí Mas é muito filme, realmente É muito filme Acho que tem uns 20 filmes aqui na li E rapaziada, eu não vi esse Thor aí também Mas eu só vi o Thor 1 e o Thor 2 aí Que eu vi só Os outros Thor aí não vi Mas é tanto filme que você acaba não vendo, tá ligado? A Marvel tem muito filme bom e muito filme interessante Tem alguns filmes que eu não me interesso ver E tem alguns filmes que eu não me interesso ver mais do que uma vez, tá ligado? E o próximo filme é o Capitão América Soldado Invernal Eu, eu acho que eu ia ver esse filme aí mas eu não lembro, acho que esse filme aí, é, não, não vou lembrar esse filme agora, mano Eu acho que eu já vi esse filme, na, acabei não vendo um pedaço desse filme aí, não, acabei não vendo tudo Então não vou lembrar, se eu vi ou não vi, ou se eu vi o primeiro, eu tô me confundindo com o segundo Agora, o, o décimo primeiro filme aí, estamos falando aí dos Vingadores, Era de Ultron Acho que eu me confundi com outro Vingadores lá, o Era de Ultron ali, também acho que passa em Nova York Não, não, passa em Nova York não, é outra, outro esquema Que vem lá, a, vem aquela menina lá com magia lá, que os o nome dela. A Feiticeira Escarlate, agora eu lembrei E o 10 filme é Guardiões da Galáxia 1 o Primeiro Guardiões da Galáxia, mano Eu posso falar que Guardiões da Galáxia É meu pr filme preferido aí da Marvel Porque é, tem comédia, tem ação e tem tudo, tá ligado? Tem do, tudo nesse filme aí Basicamente o filme é o melhor filme Pra mim, tendo a comédia, ação e drama. Praticamente é assim que eu gosto dos filmes. Então, Guardiões da Galáxia aí tá em décimo e segundo, 11, décimo décimo é 12. E o próximo filme aí foi o segundo melhor filme aí da Marvel aí pra mim. É Guardiões da Galáxia 2, aí mano. Mano, quem não gosta de Guardiões da Galáxia, né, rapaziada? O, tem o Grudio ali, tem o Drax tem o, o Rock, o Rock pra mim é o personagem mais foda aí Guardiões da Galáxia. O Rock e o e o Grude aí tão, são os melhores, os melhores personagens. Mesmo que o Grudio só para eu sou o Grude, o filme inteiro, mas do mesmo jeito é engraçado pra caramba E o décimo quarto, rapaz Já tomou no décimo quarto, então vai ter mais de 20 filmes Se já pegou sua pipoca? Já, já sentou aí na salinha aí pra ver um filme aí? Pacana, pá ah, E o décimo quarto filme aí é Homem-Formiga O primeiro Homem-Formiga, mano Esse filme é top Esse filme aí, posso dizer que esse filme é muito engraçado E muito, muito, muita ação também Principalmente o Homem-Formiga e Vespa aí que Também foi um dos segundos melhores filmes aí que eu já o terceiro melhor filme que eu já vi da mais E o décimo filme é Capitão América Guerra Civil. Acho que eu vi esse filme, esse filme se eu não me engano, é o, onde eles, é o Homem de Ferro e o, e o Capitão América meio que brigam aí meio que dá uma confusão e geral começa a chamar um monte de super-herói pra ir pra eu Não faz muito sentido esse filme. Desde eles se concentrarem em matar o Thanos, não. Eles, eles decidem realmente brigarem entre si aí e. E foda-se o resto do mundo, tá ligado? Eu falei palavrão agora, mas é literalmente assim Capitão América tá em 15º aí Só pra vocês lembrarem aí Rapaziada, eu não tinha visto ali na lista, mas sim Viúva Negra tá em 16 aí Agora apareceu o Viúva Negra do nada, só porque eu falei será o Google tá me trollando Só porque eu falei aí Guerra Infinita viu Viúva Negra aí Tá em décimo dezesseis aí Da nossa lista Se eu não me confundir Nos números Mas eu acho que não Mas tá em É... Viúva Negra aí Eu não assisti ainda então, Como eu falei Eu dormi no meio do filme Tava realmente com muito sono Nesse dia Então eu vou assistir aí Pra, pra falar aí Pra vocês o que eu achei do filme E o décimo dezesseis Rapazada É o Pantera Negra aí Que fala lá Da cultura da, da África lá Muito bom esse filme eu, eu... Eu realmente gostei Porque... É... O Pantera Negra Tá em The cat traz um pouco do negócio futurístico aí também, é o que eu mais gosto dos filmes hoje em dia, hoje em dia eu gosto bastante de coisa de futurística, então realmente o Pantera Negra trouxe essa experiência aí pra nós, aí mano, e o cara é muito foda também do herói ali o herói do Pantera Negra é muito foda também, e o décimo sétimo aí é o Homem-Aranha de Volta ao Ar, mano, muito engraçado o Homem-Aranha e esse ator aí foram um dos melhores aí que já colocaram na marca. inclusive agora que vai sair também o multiverso aí dos Homem-Aranha, que vai ter o Toda do Maguai, o ou... O outro lá que eu não esqueci o nome E também o Thor Holland Já saiu né O Aranha Versa aí Mas não é a mesma coisa do Vai trazer agora do, Dos três atores juntos aí Vai ser muito louco mano Muito louco mesmo Agora a gente já vai falar de magia né O décimo dezoito aí Vamos falar aí Doutor Estranho aí, mano O que, que eu achei do Doutor Estranho Doutor Estranho poderia ter ficado melhor Poderia ter ficado melhor Mas eles queriam trazer mais sobre o personagem Não mais sobre os, o poder do Doutor Estranho Então tipo ficou meio confuso ali pra Entender como, como funciona o Doutor Estranho. Mas o filme é muito bom, hein? Décimo 18, décimo oitavo é o Thor Hagnano. 18 19. Thor Ragnarok aí também não vi, eu só vi o primeiro Thor, então não posso falar nada sobre o Thor 19º aí rapaziada é o Homem-Formiga e a Vespa aí, como eu falei no início do filme Eu já falei, o Homem-Formiga e a Vespa tá em 19 ali da nossa lista E o 20 rapaziada é o Vingadores Guerra Infinita aí, é onde começa toda a batalha contra o Thanos. E o 21 aí, rapaziada é o Vingadores Ultimato aí mano, baita filmão aí só que o problema dos Vingadores aí, do principalmente Guerra Infinita e, e, e Vingadores Ultimados são muito grandes, né? Então, às vezes cansa ver mais de uma vez, tá ligado? Eu já vi três vezes, mas só porque o filme realmente é muito louco E aí o vigésimo 21 aí da nossa lista Rapaziada, se já deixou o like aí, deixa o like aí pra mim saber se você tá gostando do vídeo ou não E o último filme é Homem-Aranha 2, rapaziada Homem-Aranha 2 aí Eu não sei se vocês estão falando dos Vingadores 2 aí, do primeiro do Tommy Maguire ali ou do segundo, do terceiro autor ali Mas eu acho é o do segundo autor aí O minha Aranha pra mim também foi um dos melhores filmes aí que a Marvel já fez Enquanto dos três, mesmo os três atores ali Sendo um pouco menos, antes que eu não gostei do, do mesmo jeito aí, ficou muito bom o filme. E rapaziada, é isso aí Eu não falei muito assim pro, pro vídeo não ficar tão extenso ali Mas eu dei a minha opinião sobre o filme Falei sobre a história do filme aí pra quem não conhece Rapaziada, ah, faz essa lista aí Assiste aí pra mim saber Comenta aí pra mim saber se você já assistiu a maioria desses filmes aí tem na Netflix alguns deles tem na Netflix e alguns deles não tem na Netflix então baixar é, baixar não ou alugar ou fazer um, algum tipo ali do YouTube tem bastante coisa opção aí e você alugar o filme aí por tantos dias acho que até é, quatro dias aí você tem é, tem direito de alugar o filme e ou você compra aí basicamente é mais fácil você comprar ali do que alugar e é isso aí rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo aí, se você gostou, tô de volta aí com os filmes de, vídeo de filme aí, se você gosta de vídeo de filme, apoia o canal aí, deixa o like aí, comenta aqui embaixo qual que é o seu filme preferido aí, da Marvel aí, dessa lista aí, ou de todas as listas aí, ou de todas as listas aí que você quiser, comenta aí pra mim, tamo junto rapaziada, até o próximo vídeo aí, Fui!